Olá, eu sou Gilberto Sulber, fundador da Vida Magni, e nesse vídeo eu vou te explicar como fazer uma avaliação das principais áreas da sua vida e te ajudar a descobrir os pontos de desequilíbrio ou desarmonia. Isso é importante porque são justamente esses pontos de desequilíbrio que produzem tristeza, raiva, medo, estresse, ansiedade e uma série de estados emocionais negativos. Uma análise do estado atual das áreas da vida pode ajudar bastante a identificar o que você precisa para conquistar mais equilíbrio, reduzir o estresse, melhorar a qualidade de vida ou aumentar a sua produtividade. Quando você não tem foco ou não sabe para onde as suas ações estão te levando, é bem provável que você atinja um alto nível de frustração, de ansiedade e de estresse. Vou te mostrar agora uma ferramenta que se tornou poderosa pela forma como ela é capaz de demonstrar visualmente. Uma representação de como está a sua vida atualmente. Ela permite você fazer uma comparação entre o seu estado atual e o seu estado desejado. Como você vê, estamos falando da sua vida. Por gentileza, leve a sério. Dedique uns 10 minutos para essa atividade. Feche as outras abas do navegador, Facebook, WhatsApp, silencie o celular. Tudo isso é para que você possa exercitar o foco e ter o controle da sua vida. E saiba que fazer várias coisas ao mesmo tempo Ou fazer as coisas correndo Não vão te ajudar nisso Se por acaso não pode fazer agora Tudo bem, guarde o link para fazer depois Mas reserve um momento para essa avaliação Reserve um momento para você Preparado? Vamos lá então Você vai ver que a ferramenta Apresenta quatro grandes áreas Realização pessoal, realização profissional Realização nos relacionamentos e autorrealização Cada uma dessas áreas possui três aspectos que você vai analisar agora um por um. Observe abaixo que existe uma escala de pontuação, uma nota que você vai dar para cada um desses aspectos. No campo amarelo logo abaixo ali escrito sua nota. Para cada item faça a seguinte reflexão e dê a sua avaliação. Olhando para a sua vida hoje, que nota você daria de 1 a 5 para o seu nível de realização, seu nível de satisfação com tal área da vida? Fazer isso com cada uma das 12 áreas. Seja rápido, o tempo ideal é de 10 segundos para cada resposta em cada uma das áreas. Após dar uma nota para cada área, vai aparecer um gráfico amarelo dentro do quadrado vermelho que você vê ao lado ou abaixo. Quanto mais circular for o gráfico, mais equilibrado está. Após fazer isso, com cada área da sua, da sua vida, o gráfico vai te apresentar um mapa do seu nível de realização e um índice geral da sua qualidade de vida. O importante é que você seja extremamente sincero nas suas respostas. Agora dê uma nota para cada uma das suas áreas e somente depois de concluir o seu gráfico assista o próximo vídeo abaixo. Nele eu vou te ajudar a fazer uma avaliação desses resultados. Vamos à obra e nos vemos no vídeo de avaliação.